Produção, vamos lá, vamos acionar o nosso querido Rogério Já falei aqui, trouxe os destaques, os principais destaques aí hoje Fiz um highlight em tudo Vamos acelerar aqui porque nós temos que conversar com o nosso querido ah, Rogério Tobias já, já aciona aí o Rogério, produção Manda ver, aciona aí o Rogério Pra gente poder conversar A câmera tá ligada, produção? Eita, nós a câmera tá desligada Deixa que eu ligo aqui, produção Eu já não sei onde tá mais a câmera Não tem problema não, ele não vai me ver Mas eu vou vê-lo normalmente aqui nesse programa Fica tranquilo, viu? Vamos lá, produção, ele tá aí já? Já tá aí? Ô, oh, meu querido, você não vai me ver, mas eu estou te vendo perfeitamente. Me desculpa aqui o atraso dessa produção. Deixa eu ver se ele já me escuta aqui. Produção, já põe aí, meu querido Rogério Tobias, nesse programa Negócio Fechado. Capricha aí, produção, cadê, cadê, cadê? Já põe ele na tela aí pra gente poder conversar um pouquinho aqui no programa Negócio Fechado. Um tema muito interessante hoje também, diga-se de passagem pra gente poder conversar muito bem. Já tá na tela. Meu querido Rogério Tobias, muito bom dia para você, embora talvez, provavelmente você não me veja, mas eu estou te vendo normalmente, só para deixar saber que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, viu? Só que você não terá o ar da graça de ver essa belezura aqui hoje. Só isso, viu meu querido? Bom dia, como é que você tá? Bom dia, Freire, Bom dia a toda a audiência aí. Tudo bem, graças a Deus. E você melhorou aí da gripe, melhorou aí do que tava passando? Fala com a gente. É, a gente andou dando umas caidelas aí, mas tá melhor, <risos> estamos melhor, né? Tô melhor. Uhum. Uma gripe muito forte. Entendi. E eu acho que foi a prevenção desse frio aí, viu? Todo mundo é, é, reclamando desse frio. O frio chega e sai pegando todo mundo, né, professor? É, hoje nós estamos com o céu encoberto, uhum. é um sol com a nuvem por cima e 11 graus agora em Belo Horizonte, que é uma loucura. coisa inédita. 11 graus? Aí o pessoal fica todo graus. mundo dizendo ficou tá... frio. É, e a previsão é chegar hoje à noite a 6. Que legal, então isso aqui sério. é uma coisa excepcional. Bom, aqui nós estamos com 14 graus Celsius e dá churrasco, viu professor? Essa camisa... Ah, pena que você não dá para me ver aqui. Eu tô com a camisa é, é, normal aqui, simples, né? Mas é uma camisa que o pessoal geralmente vai usar hoje durante o dia aí, viu, professor? É, mas eu te vi aí antes, né? Ah. Camisa Roli, né? Parece o termo é, aí. A tá aí. Camisa é. curtinha, isso, tranquilo. Essa Aqui tá todo mundo com meinha no pé. <risos> ai, ai, ai. É, é. mas tá um ventinho fresco mesmo, é... E o pessoal não está habituado, não está acostumado, então é complicado mesmo, né, professor? É complicado. É, e né? a coisa está realmente acima do padrão, né? Em São Paulo também está uhum. muito frio, já tem até casos aí de, de alguns de algumas, algum falecimentos de pessoas de rua, né? Uhum. Em situação de rua, porque o frio realmente está bem fora do padrão, né? Entendi. É, gente, vamos cuidar aí, porque o frio chega e chega pegando todo mundo. Bom, hoje no programa nós vamos falar de sucesso na negocia... nas negociações em vendas, né? E todo mundo quer ter esse sucesso, né, professor? Todo mundo quer chegar para vender e sair de lá é, é, vitorioso, né? Vitorioso que eu digo, com a venda concluída, obviamente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, e já entrando, né? O que, que é efetivamente a chamada negociação? É, essa questão da negociação é uma coisa que precisa ser mais trabalhado realmente uhum. pelo pessoal de vendas. E com detalhe, Freely, por todos nós, por cada pessoa individualmente, porque negociar é uma espécie de você sair ganhando e o outro também sair ganhando. Então essa é uma questão importante, é uma forma que a gente tem de comunicação de mão dupla. Então o pessoal está muito acostumado e dependendo principalmente da, do tipo de empresa ou mesmo da pessoa, achar que o negócio é ela ganhar, aquela coisa de levar vantagem em tudo. Quando a gente fala em negociação, a gente está falando em eu atendo algumas necessidades suas, você atende algumas necessidades minhas, a gente tem que abrir mão de alguma coisa de repente, uhum, uhum. mas os dois têm que sair ganhando. Entendi. Isso aí é, é Entendi, não é só eu ganho, né? Exatamente. É muito comum uh, alguns profissionais, uhum. principalmente pessoal de vendas, eu tenho falado isso muito com, com, com, as, com, as, com as empresas, com os gerentes, né? que tem que é, pre preparar o pessoal, né? Hum. Preparar o pessoal para serem negociadores também. Entendi. Agora, qual é a participação da negociação? Você falou um pouco aí da questão nas nossas vidas. Fala um pouco mais disso aí para gente. É, porque, veja, a gente já acorda hum. de manhã negociando. É, isso é verdade, eu já acordei hoje negociando com a produção, queria que eu falasse mais rápido, eu falei, calma aí, <risos> vai devagar, e aí eu falando, os caras vão pressionando, entendi, agora eu entendi o que você quis dizer, pode falar. E a gente te dá a resposta no mesmo padrão, né? É, eu falei, toma lá da cá aqui, o sistema é bruto, viu professor, não é fácil não. É, não é fácil não, a gente já acorda negociando, então, você negocia com a sua esposa, negocia com os filhos, negocia com o porteiro do prédio, da rua, negocia no trânsito, quem passa, quem fica, se você vai dar a passagem. Você negocia com o pessoal da entrada lá do prédio aí da, da rádio, você negocia na, na empresa, você entra, você negocia com as pessoas no elevador, quem entra, quem sai. Né? Tudo isso faz parte de uma negociação. Nós negociamos, em média, segundo alguns estudos, aí de Harvard mesmo, uhum. 35 mil vezes por dia. Caramba! É. 35 mil vezes por o dia? O tempo inteiro é você negociando com gente e pessoas. E tem um segredo aí, Freely. Uhum. A gente negocia até pra dormir. Eu vou virar desse lado ou vou virar do outro? Caramba. Não, é melhor eu acordar. Será que eu... Você negocia com você mesmo? Será que eu durmo agora ou vejo aquele, aquele futebol? Não, olha, olha não esquece, hein, você tem que ir. Então nós negociamos com a, com a gente mesmo conosco mesmos. Então é a negociação uma coisa que está completamente é, integrada na nossa vida. E se a gente não souber negociar, a gente vai ser mais infeliz, concorda? Se você negociar bem o dia inteiro com as pessoas, qual que é a tendência? É você atender as pessoas naquilo que elas precisam e elas vão te atender naquilo que você precisa. Então há um processo aí até de busca de um dia melhor, de uma vida melhor. Então negociar é preciso. Que bacana, né? Isso, isso é verdade, a gente. Todo momento a gente está negociando, né? É, isso é bacana demais. Agora, 35 mil vezes é toda hora, praticamente, né? Cada ação do dia, da vida, do momento, é uma negociação, então, né? Exatamente. Tudo que a gente faz, pode observar, a gente não pensa muito nisso. Tudo que a gente faz o tempo todo é negociar. Bom dia, por favor, dá licença. Se a pessoa. Se você é educado, a pessoa te dá licença. Se você não é educado, a pessoa, de repente, faz cara ruim. Isso aí é uma negociação que você não ganhou. Então, quer dizer, negociação é os dois, né? Os dois lados ganharem. Essa é a verdadeira negociação. Se os dois lados não ganharem, não é uma boa negociação. É, rapaz. Olha, e para você prestar atenção, você que está acompanhando aí o nosso programa. Agora por que, que você defende que a negociação vem antes das técnicas de venda? É, essa é uma questão que a gente vem observando já há alguns anos, né? Hum. Você tem, olha aí, pessoal, a gente tem, Freelay, ah, centenas de vendedores, milhares de vendedores excelentes em técnicas de vendas. O pessoal conhece técnicas de vendas, conhece os sete passos da venda, conhece como é que deve receber um cliente, etc. Mas eles, muitas vezes, não estão preparados para uma negociação, para receber um não do cliente, hum. para receber um questionamento do cliente para receber do cliente um, por exemplo, está muito caro, essa não é a cor que eu preciso, esse hotel não atendeu as minhas necessidades e a pessoa já vai apelando ou já vai desistindo daquela venda ou daquela negociação ou perdendo o cliente. Então, o que, que é o negócio? É você, o, antes de você preparar a sua equipe de vendas para saber vender, ela precisa estar preparada para saber negociar, saber ser mais flexível. Freire, nas negociações. Então, outro dia, eu fui entregar um carro aqui numa empresa de, de aluguel de veículos, uhum. e que é aquela mais famosa é. aí, né? A Localiza. E a gente, eu não lavei o carro. Eu e a Patrícia, minha esposa, não lavamos o carro. Entregamos o carro. O carro estava limpei. Falava, não precisa lavar, não? que a gente está levando para uma das maiores empresas do mundo. De, de, tem que de lavar locatório. o carro eu, quando você vai entregar o carro? Tem que lavar. o Isso é uma coisa do passado. Sério? Sério? Você tem que lavar o carro. Quer dizer, eu que aluguei o carro, tô querendo ficar livre de problemas, eu alugo o carro. Aí você tem que alugar o carro, o cara vai fazer uma avaliação no veículo para saber. Aí, eu, aí a mocinha toda educada, uhum. perfeitamente é, uniformizada da Localiza, chamou o vem cá, faça por gentileza a avaliação para ver se não bateu, né? Uhum. Se não tem nenhuma peça faltando e tal. O cara começou a olhar, ele começou a passar a mão no carro, assim, sabe? Uhum. aí ele falou, senhor, por gentileza eu falei, pois não, o que, que aconteceu? Não, eu vou te cobrar 30 reais pra lavar o carro é porque tem uma marca de pé <risos> tem uma marca de pé aqui no carro uma, tá empoeirado aqui, tem uma marquinha de pé eu falei, foi meu filho que desceu ele do carro ali atrás, não. então você quer que eu lave? então eu já, tava, já tava começando uma situação de quê? de desacordo eu não pago, e o cara falou, tem que pagar porque a ordem é essa, quer dizer, uma pessoa inflexível nisso a moça que tava no balcão ao lado, tem um sistema né, de balcão ou carro do lado a moça veio andando rapidamente e falou, fulano, o Rafael, faz o seguinte, pode avaliar outro carro que eu vejo com um cliente aqui. Senhor, o senhor não tem que pagar nada, o senhor está livre de qualquer pagamento, Mas... o senhor alugou o carro por cinco dias, por favor, vamos acertar aqui e quero que o senhor, por gentileza, tenha a melhor é, visão, a melhor percepção da, do nosso serviço. E no final ela falou, o senhor pode fazer uma avaliação do nosso serviço é, assim que chegar no seu, no seu WhatsApp? E se o senhor puder, claro, avalie a gente bem. Falei, perfeitamente. Então, muitas pessoas estão preparadas para cumprir ordens, para cumprir as técnicas de vendas, mas elas não estão preparadas para abrir mão de alguma coisa, para serem flexíveis, para estão preparadas para a gente é, para ter com o cliente algum tipo de abertura de mão de alguma coisa para evitar qualquer tipo de, de, de, de, de, de briga e qualquer tipo de problema. Então, as pessoas poderiam evitar... Hoje, aí no, em Boston, aqui em Belo Horizonte, a gente vai ter um monte de clientes perdidos por falta de capacidade de negociação. Ainda bem que a menina correu lá para poder desfazer a besteira que o outro estava fazendo, né? Ainda bem, né? Exatamente, porque eu não ia abrir mão. Eu não vou lavar o carro, sendo que eu estou pagando um valor super alto, sendo que o carro nem atendeu tão bem assim, mas a gente é, releva o que é a questão da negociação. Uhum. Vou relevar, tudo bem. Já o próximo eu, eu, eu exijo um carro melhor. E ele ainda vem, ainda quer que eu pague. Então, e ele ali, ia, ia criar uma discussão, né? Claro, educada, mas uma discussão que ia levar a provavelmente uma insatisfação minha do cliente. Ela interferiu provavelmente treinada, preparada para lidar com questões de negociação de preço, de, de qualidade, de satisfação ou não do cliente. Agora, você até poderia pagar, mas depois no seu review negativo, quanto custaria esse review? né? 30 reais, Muito mais do que isso. Porque um review negativo isso. na conta de uma empresa faz um estrago, viu, professor? É, é claro que eu ia pagar para evitar qualquer coisa, sim, sim. mas eu não ia voltar nunca mais. É, exatamente. Né? Pedir a um cliente um envio negativo, todo mundo que ia ver ia, né? ia arrebentar com a empresa. Então é... envio negativo. É mais um. É. E as empresas que... Aí vai uma dica, tá, tá Freire? Uhum. As empresas que querem é, prestar um bom serviço, avaliem tudo que você faz na empresa, peça para o cliente avaliar. A empresa deve se avaliar, os funcionários se avaliarem... No sentido produtivo, olha, o que você tem você pode melhorar. E as empresas devem pedir aos clientes para qualquer tipo de negócio, pedir o cliente, se possível, para avaliar o serviço feito. A gente cresce com isso. Bacana. Uma crítica? Não, e é válido, né? Você que está aí assistindo o nosso programa, muita gente que às vezes fica irritada né, de receber uma crítica. Porque, às vezes, na cabeça do, do dono da empresa, ou sei lá, tá tudo muito bem, né? Então, assim, não, não é passível de crítica. Aí vem alguém que faz um comentário. E a pessoa não aceita muito. Tem disso, professor? Tem. As, as pessoas... O ser humano, normalmente, ele não é passível de crítica. Não é comum do ser humano. A, a, a, a ser, aceitar crítica é uma questão de educação. Uhum. É uma questão de criação dos pais. uma questão de escola. Naturalmente, o ser humano tende a não ser criticado. Porque há um processo de relacionamento. Veja, quando a gente acorda, o nosso maior inimigo está... Sabe aonde, Freire? Uhum na frente do espelho. Eita! É nós, nós mesmos, né? Bom... Se, você, se você se aceita, se você tem sua segurança, tem a sua capacidade de resiliência, se você sabe que você é um ser em construção, que está se aperfeiçoando e não é perfeito, uhum. você está disposto o quê? A receber críticas, avaliar essas críticas e falar ah, realmente eu preciso melhorar neste e naquele ponto. Mas a maioria das pessoas... É, principalmente alguns profissionais, não aceitam ser criticados. E muitas vezes não aceitam ser criticados pelos clientes. Aí você tem, então, durante o dia inteiro, em todas as, em todos os, as, as vendas do mundo, você tem agora pessoas perdendo venda porque eles não aceitam a crítica e acabam criando uma situação não tão agradável assim para o cliente. O cliente faz o que ele pode fazer, que é virar as costas, e ir embora. Professor, quais são os princípios básicos ou comente alguns princípios básicos de negociação aqui para gente? Um, um aspecto o um aspecto fundamental que a gente precisa é, ver é o seguinte, são três pontos fundamentais para negociação. Uhum. Primeiro o seguinte, primeiro sou eu, é a pessoa que vai negociar. Eu preciso estar preparado, cada um, né? A pessoa que vai negociar, precisa estar preparada, segura. Ela precisa, freely, entender a si mesma e saber das suas potencialidades. Beleza. Segundo, ele precisa conhecer com quem ele vai negociar, com o cliente, com a esposa, com o filho, com o motorista do, do táxi, do, do Uber, etc. Dois. E terceiro, eu preciso entender o problema. Então são três pontos fundamentais para uma negociação. Eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer a pessoa com quem eu vou negociar. E terceiro, eu preciso identificar qual é o problema que precisa ser resolvido. Eu não posso misturar o que eu penso de você, Freely, ou o que você pensa lá da, da pessoa com quem você está negociando, e misturar o problema com a pessoa. Então, muitas vezes a pessoa tem a cara ruim, a pessoa é fechada, ela está ali, vamos negociar. Então, muitas vezes, se você não estiver seguro, a pessoa acaba te derrubando. Ela olha com cara feia para você, você abaixa na cadeira e fala, não, tudo bem, tudo bem. Então esse é um aspecto fundamental, nós temos que reconhecer, separar três coisas, o eu, o outro e o problema, ah, o assunto que vai ser negociado, se é uma venda, se é uma compra de uma empresa, se é um pedido de participação de uma empresa no seu negócio, qualquer coisa, se é se os seus filhos querem sair ou não para, para uma balada, se você vai deixar ou não, então eu, o meu filho e o problema. Eu não posso misturar. Ah, o meu filho está sempre... Então, quer dizer, você começa a avaliar a primeira pessoa e esquece do problema. Uhum. Na verdade, toda negociação são, duas, são esses dois lados e um terceiro lado que é o problema. Se você mistura essas três coisas, a negociação não vai ser boa. Essa é uma, é uma questão. A negociação é um processo interpessoal, não depende só de mim. Então eu tenho que entender, olhar o outro frente a frente. E tem um detalhe fundamental pessoal, que é o seguinte, saber ouvir. Saber ouvir. O ser humano não sabe ouvir. Você já viu aquelas pessoas, você fala assim, o Freely, você fala assim com a pessoa, ah, rapaz, ontem eu tive uma dor no pescoço, ontem eu, sei lá, chutei uma pedra, outra, ah, eu também chutei outra maior ainda. É. Então o ser humano não sabe ouvir. Quando você está começando a colocar para ele ali alguma coisa, um fato, uhum. uma aprendizagem que você teve, ele já te aborda, ele já te, é, supera você na voz ou, ou mesmo... Te, te, ele te interrompe e fala, mas eu fiz pior, a minha dor foi pior do que a sua. Então, se nós não prepararmos as nossas equipes, eles vão ter isso com o cliente. Eles vão é, ter essa dificuldade de ouvir. Então, ouvir é uma das coisas mais importantes em nossas vidas. Ouvir as pessoas, ouvir o filho, pai, estou com um problema. Fala, e você liga ali a sua antena e olha firmemente no rosto dele, Abre os braços, porque isso faz parte, né? o corpo fala, né? Então você fala, diga, me fala, ouça todo... Ouça. A gente chama de ouvir agressivamente. O que é, que é ouvir agressivamente? É você olhar para a pessoa e falar, estou dando você é a pessoa mais importante para mim neste momento. Você já viu em, em, em lojas que fala vendedor, por gentileza. Eu queria saber o seguinte: aí ele começa a te olhar, olha para o outro lado, olha para o outro lado. Ah, falou, é Fulano, ruim. emite a nota fiscal aí, senhor, ah, pode isso é continuar. Ruim. É, isso é dizer, ruim. O cliente já vai desistir, é. porque ele sentiu que ele não é importante. É. Isso é ruim demais, está tá louco. né? Dar atenção para o cliente é um ponto. Eu acho que em todo tipo de business, todo tipo de negócio, né? Você dar a atenção que aquela pessoa precisa em determinado momento, seja quem for, eu acho que independe de business, né? É, qualquer área que seja o seu negócio é fundamental, né? Isso o que a gente tem pesquisado muito é que o, o ser humano precisa dar atenção a quem estiver na sua frente. Então, por exemplo, você está andando na rua, um mendigo te pede o dinheiro. Ou você não atende, ou você fala assim, perfeitamente, qual é o seu problema? O que, que eu posso ajudar? Você quer dinheiro? Você quer um leite? Você quer uma blusa? Não importa. O seu, o seu diretor chamou, fixe nele falou, fala qual é o problema. Lembra? Pessoa, o outro e o problema. Então a gente precisa trabalhar muito. O ser humano é, precisa, a gente precisa trabalhar, principalmente os profissionais, precisamos planejar a sua negociação. Então se você vai negociar ali com a sua esposa, se você vai negociar com o seu subordinado, se você vai negociar com o seu, com a, com o seu sócio, com a sua diretoria, prepare-se, planeje aquela negociação para você não ficar perdido ali na hora. E tem um detalhe, tá, Freire, que é importante, que ainda falando dessa questão, é que uh, não existe nada de novo numa negociação, se você observar bem, os, vamos falar de cliente, ele vai reclamar do preço, ele vai reclamar do prazo que não foi cumprido, ele vai reclamar da qualidade. Você não consegue encher a mão com os dez dedos com, com fatores que você pode ser questionado numa negociação. Qual que é o segredo? Prepare-se, coloque num, num quadro, numa parede, onde for, todos os problemas que podem advir de uma negociação e procure já ter pré-respostas. Para aquilo, para você não tomar susto Entendi. na hora de conversar com as pessoas. Boa, gostei. É, agora, o que, que é o, o... Como é que eu posso dizer aqui? O que, que é a, a, a zona de acordo possível? Né? Tem muito disso, né? tem essa expressão. O que, que é isso? Ah, sim. A zona de acordo possível, o chamado zap, é muito interessante, porque quando você está fazendo uma negociação, seja quem for, seja em que nível for, no nível pessoal ou no nível profissional, você... Ao entrar numa conversa, numa negociação, você sabe que tem ali uma, uma área, uma zona mesmo, uma área de negociação e que são coisas que o que você me propõe, eu já sei que aquilo ali que você está me propondo está dentro de, uma, de um tipo de coisa que eu posso aceitar. Então eu tenho, você me propõe alguma coisa, eu falo, ah, ele está propondo uma coisa, e isso aí eu já estava prevendo, então isso aí eu posso aceitar aí eu vou pro, pro, pra, propor para outra pessoa já aquilo que eu preciso também, né, que é uma negociação. Aí ele fala, ah, quer dizer que isso aí que ele está me pedindo é possível fazer. Então, para começar uma negociação, a gente vai colocar tudo aquilo e verificar o seguinte, tudo que ele está me pedindo eu consigo fazer e tudo que eu estou pedindo para ele nessa negociação, ele consegue me atender. Então, nós estamos nesse momento trabalhando dentro, dentro dessa zona né, de possibilidades. Quando as coisas começam a fugir um pouco, aí você já tem um outro tipo de postura. Você já vai ter que realmente falar um não e vai ter que administrar isso aí. Então esse zap, essa zap, essa zona aí de, de, de negociação, uhum. é, ela faz parte de quando você for negociar, você já sabe o que, que provavelmente eles vão te atender e em que, que provavelmente eles não vão te atender. Se você não vai para uma negociação e não sabe o que, que provavelmente vai acontecer, você fica dançado ali, você fica sem saber o que está que bom e o que está que ruim. Então Entendi. você já vai sabendo, ó, dentro dessa área aqui, tudo que ele me atender, isso vai, isso vai é, resolver o meu problema. Uhum. E eu também estarei disposto a, a atendê-lo nisso, nisso, nisso e naquilo. Uhum. Então é isso que gera uma boa negociação. Você está disposto a trabalhar dentro de uma zona, né, dentro de um, de, um, de um espaço em que nós dois vamos nos dar bem. Então negociar Entendi. é que os dois lados ganhem, por isso que Entendi. tem essa zona aí, de, de, de espaço de negociação. Então, então, assim, abrir mão de alguma coisa nem sempre significa que eu esteja perdendo, né? Vamos, sei lá, eu tenho uma negociação, é, vamos falar em valores aqui, né? Minha, minha negociação, é, o valor que eu quero são mil dólares, né? E isso. é o meu preço top, eu, é aquilo que eu fui lá para vender nesse valor. Aí o cara que tá lá para comprar, de repente ele fala, cara, e, e, e vai ter uma negociação. Mas assim, na minha cabeça eu tenho que ir já preparado, olha, até 800 eu baixo, menos do que isso não dá. E aí, nessa negociação eu vou com o um cara, o cara fala, olha, mil tá caro, você consegue fazer por 900? É, é isso que você tá dizendo? Eu consigo baixar um pouquinho ali porque tá dentro da minha zona que agrada pra mim, agrada pra ele, tá todo mundo feliz? Isso, tá exatamente dentro dessa zona aí de negociação. Hum. Vamos, vamos, já que você falou em preço, vamos falar Sim. em preço. Vamos. Tem três tipos de preço numa negociação. Uhum. Olha que interessante. O preço ótimo. Uhum. Eu falo, Freely, eu vou te cobrar 5 mil uhum. dólares. Aí você fala, ok, Rogério, eu vou pagar. Preço o quê? Ótimo. Entendi. Pra mim, eu vou sair feliz. Pô, porque eu pedi pro Freely, ele me pagou. Eu fiz essa semana uma tabela de patrocínio. Ah, eu vou pedir R$ mil reais para a empresa ser patrocinadora. É, a empresa que for R$ mil reais, ela vai ser a segunda patrocinadora. Uhum. Tô chutando aqui, o que a que for uhum. mil reais vai ser a terceira patrocinadora. Eu vou na primeira e falo, Rogério, 3 mil é muito caro. Eu dou R$ Aí que entra a negociação. Eu já tenho que saber que uhum. todo mundo que eu pedir 3 provavelmente vai pedir para diminuir um pouco. E hum. isso já tem que estar na minha área de planejamento de negociação. Não pode ser uma surpresa. Eu chego lá, eu esperando 3, vou subir para 3,500, o cara oferece 2,500. Aí me pega... É... Ah, então, igual eu tô mal. Não, isso já tem que estar. Então existe o preço ótimo, hum. o preço bom, existe o preço que a gente chama de preço mínimo. Hum. Então é o seguinte, o Freely, é... eu preciso que você me compre esse produto, ele custa 5 mil. Aí você fala, não, 5 mil eu não dou, Rogério, eu dou 4. Aí é o preço bom, 4 está dentro de... Ainda ganho bem, ainda fico uhum. feliz se você me oferecer 4. Uhum. Mas só que é o seguinte, você é muito duro na negociação, você fala, Rogério, eu te dou 3.500 ou nada mais. Aí parece que eu estou perdendo, não parece? Uhum. Só que 3500 já era exatamente o valor uhum. que eu tinha preparado para fechar com você. Entendi. Quase 5 mil dólares, maravilhoso, ótimo. Uhum, uhum. 4,500, 4, vamos colocar 4, bom, bacana, vou chegar vibrando na empresa. E 3,500 eu vou falar assim, Freelay, fechei um bom negócio. Entendi. Consegui a 3,500, está amarrado o contrato. Entendi, entendi. Então, quer dizer, a gente tem que estar tá totalmente preparado e disposto a abrir mão de alguma coisa. E também é, preparado para fazer com que o outro abra mão para você de alguma coisa. Entendi. Negociação senhoras e senhores, estamos esper... aprendendo aqui com quem entende muito do negócio Você que está aí acompanhando a gente, eu quero agradecer mais uma vez é... O Vitão está por aqui, né? ah... comentando aqui também Falando da questão da taxa de limpeza do carro lá A Beletes Oliveira está aqui conversando com a gente A Deep Carpet Cleaning, pessoal da limpeza, aí, empresa de limpeza Bom dia, conversa top e a Beletes dizendo, top mesmo. Então, que bom que vocês estão curtindo aqui essa, esse bate-papo para que vocês possam é, fazer isso no trabalho de vocês e na empresa de vocês. né? Isso vai valer muito a pena essas questões, essas dicas. né? Reveja depois é, o que o professor está falando aqui. O telefone dele tá na tela, para você que está acompanhando aí, poder mandar uma mensagem para ele de repente. Enfim, né? A gente fica feliz demais com isso. A já caminhando aqui para o final, vou te fazer uma, mais uma pergunta aqui, professor. Como é que você vê essa questão do preço? É, a gente já falou aqui um pouquinho né, da, da questão do preço, de ir voltar, aquela coisa toda. Eu acho que você já deu um apanhado aqui, né? É, eu quero... Vale a pena acrescentar aí a questão, por exemplo, o McDonald's Ele já tem um preço determinado, certo? Por exemplo, você vai lá, tem a tabela de preço. O negócio do McDonald's não é negociar preço. Porque se ele for negociar preço, é um movimento tão gigantesco que ele ficaria ali negociando não tudo bem eu te faço não ele precisa, o preço não dá pra, o que dá para negociar é a qualidade do serviço hum. ah eu quero de uma forma melhor eu quero uma mesa melhor eu quero é, mais rapidez aí a pessoa vai a capricha no, no, no na quantidade de sorvete para mim isso são aspectos que são trabalháveis uhum. mas em algum restaurante por exemplo restaurante você pede um prato caríssimo Aí você fala assim, você está com a sua família, Frilly, o, o pessoal aí está com a sua família, pede um prato caríssimo. Só que o seguinte, eu quero é, que você troque o arroz por um tipo de arroz diferente. Uhum. Não, infelizmente esse prato, etc. Pera aí, mas e o preço que eu estou pagando é tão caro que você deveria ser mais flexível. Entendi. Então quer dizer, o preço ele efetivamente ele é um, ele é um apaziguador. Se você uhum. vai vender um produto básico como o McDonald's, pô, é, tão, é tão básico o preço que eu não vou negociar. Mas se você está pedindo um prato especial, se você está negociando uma viagem é, é, aqui do Brasil para Boston, o pessoal da agência tem que baixar o preço. Aí entra aquela técnica que nós acabamos de falar. Peraí, não, olha Rogério, eu não vou deixar você ir embora sem fazer a sua viagem com sua família para Boston, para conhecer tudo aí em Boston, a universidade, conhecer tudo, é, por causa de, de, de mil reais. Então faz o seguinte, eu divido para você hum. em mais vezes, Olha, eu faço o seguinte, eu te dou 30... Aqui no Brasil é muito comum isso, menos nos Estados Unidos. Uhum. Mas isso faz parte da cultura de cada país. Então, o preço, ele muitas vezes não pode ser um dificultador da negociação. Entendi. E muitas empresas perdem venda porque elas não sabem lidar, não sabem negociar preço. E fica aquela rigidez. Como se a empresa falasse assim, o meu preço é o meu preço. Não, o seu preço é o preço que o cliente estiver disposto a pagar. Então, crie uma estratégia de negociação em que o cliente possa, efetivamente, sair satisfeito de alguma forma. Tenha tabelas flexíveis. Entendi. Bacana isso, né, gente? Que bacana isso. Deixa a frase da semana pra gente. Papo muito bacana, fluindo, legal. E muito aprendizado aqui no nosso programa, né? Capricha nessa frase da semana. Eu acho que vai vir para tá arregaçar bom. agora. Vai, vai manda Com muito aí. prazer. Com muito, muito prazer. <risos> Espero que, que o pessoal goste. É o seguinte. O segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar do jardim para que elas venham até você. Olha aí, rapaz, que legal, que top demais. Frase da semana, frase da semana aqui no programa Negócio Fechado. Repita essa frase por gentileza, professor. De quem que é essa frase, professor? Essa frase tem muito... Ela, ela, eu coloquei essa frase num artigo meu de 2017. Eu não ah, me lembro é. o autor dela, mas é um, um autor americano, tá? Uhum. E ela diz o seguinte, porque a gente está muito, muito preocupado em buscar as coisas, mas a gente não se prepara. É mais ou menos isso que o autor quis dizer, Freley, É com isso. Veja bem. Porque a gente, imagina realmente as crianças brincando atrás da borboleta, a borboleta sempre foge, né? Uhum. Se você, ou então ela não aparece na sua casa. Se você cria um jardim bem bacana, bem, bem úmido, fresquinho, bonito, as borboletas aparecem. Então ele fala o seguinte, o segredo não é correr atrás das borboletas, mas cuidar bem do jardim para que elas venham até você isso serve na negociação, isso serve na nossa vida seja uma pessoa bondosa, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa de fácil negociação, que as pessoas vão te procurar não faça o seu isolamento político, nem o isolamento pessoal, é isso que faz as borboletas fugirem, pelo contrário, faça do seu jardim, um jardim bem cuidado que as pessoas boas vão te procurar senhoras, senhores, professor Rogério Tobias aqui no programa Negócio Fechado professor sensacional, obrigado mais uma vez tamo junto e misturado Quero agradecê-lo de coração aí pela parceria de sempre e passando mais uma vez aqui no nosso programa. Tamo junto, você volta na semana que vem e melhoras aí, viu? Se Deus quiser, ainda, ainda tô um pouquinho afônico, né? Mas vamos melhorar. E eu que agradeço a você, agradeço a toda a audiência aí por essa gentileza desse espaço, desse bate-papo, que para mim é tão agradável e espero que para vocês também sejam. Muito, muito agradável, Muito agradável, muito boa, né? Muito enriquecedora essa conversa nossa de hoje. Né? Mara... todas elas, né? então muito bacana para os nossos ouvintes, pessoal que acompanha aqui o nosso programa bom dia para vocês, muito obrigado eu, eu encerro aqui o nosso programa, quero mais uma vez agradecer, turma da Magui Toyota sensacionais, muito obrigado pelo carinho 617-697-3106 também agradeço claro, Crispin Law 617-421-9090 e amanhã vai estar comigo aqui no programa, meu querido Nivaldo Guedes da Nivaldo Guedes Imóveis 617 387 4700 Dá uma ligada pro Nivaldo, quer investir no Brasil? Essa é a hora, a oportunidade, converse com ele Professor, tudo de bom Uma ótima semana para você aí Tamo junto, viu? Super abraço Um abraço para você também, valeu gente Vou ficando por aqui, depois desse bate-papo Muito top aqui no programa, né? Valeu gente, tchau! Yeah. Well,